E fala galera, aqui é o Vini e é uma honra estar aqui de novo no canal do Daniel Dessa vez aqui pra gente falar da lista definitiva do Top 10 Supremos Mais Poderosos E para quem não conhece meu canal, o nome é Viniverso Vai estar aí na descrição para vocês ir lá dar uma olhada, né, quem nunca viu E lá tem conteúdo de B10, bastante assim, bastante coisa Então com certeza você vai gostar de dar uma olhada, ok? Muito obrigado e bora lá! Então, já deixa aquele like e se inscreve escreve e bora pro vídeo. Deixa eu te mandar real. Não, espera aí. Sabemos que o Hatch Supremo é do albido, todavia o Derek diz que se o bem usasse ele, a frase seria Let me tell you five things, na tradução BR poderia ser algo como Deixa eu te mandar cinco reais O cara é brabo, mas aí que você se questiona, por que o hat Supremo está no top dos mais poderosos? Cara, muitos poderiam achar que o Bala de Canhão ou o Besta Supremo mereciam estar aqui eu particularmente discordo, vamos analisar os fatos aqui. O Ratch pode sobreviver a uma queda de vários metros de altura e aguentar praticamente de boa, só ficando um pouco tonto no final. Ele também pode executar movimentos de luta com maestria, como vemos quando ele enfrenta o Manny e também depois o Robô Tecadol, que ele consegue derrotar eles tranquilamente usando os seus movimentos. Como confirmado por Eugene e o Ratch inventava os movimentos sozinho ou aprendia com alguém. E também como o Danca confirma, apesar da sua força aprimorada, o Ratchet é mais fraco que um tetramando. E mesmo assim ele é forte o suficiente para conseguir dominar um tetramando feminino. Já que dominou a Luma em duas ocasiões Assim mostrando que mesmo ele tendo menos força Uma luta envolve muito mais do que isso Então sua habilidade é levada em conta nisso Mas não é só isso O Red já destruiu um tanque de erra com imensa facilidade E fez um poderoso terremoto contra o Vulcanos Todos esses feitos são do Red convencional Então imagina em milhões de anos teóricos e no pior cenário possível a gente vê que o tamanho do Red aumenta exponencialmente em sua forma suprema, além de sua garra, cujo momentos de ira ela aumenta o tornando ainda mais poderoso e perigoso. Agora possuindo duas garras em seu pulso, e além disso ele tem várias garras em suas mãos, Rat Supremo aumenta sua força, resistência e outras características, totalmente merecendo esse lugar no top 10. Outra coisa interessante a citar é a personalidade do albido, como o Derek confirma, a a personalidade dele não é alterada devido ao intelecto superior do albido E isso é algo que se formos pensar até melhoraria as capacidades dele Como citado antes, Eugene San confirma que o RAT cria ou aprende com alguém seus movimentos de porradaria Com a inteligência do albido, isso se tornaria bem mais fácil e o Red Supremo já estaria em outro patamar Em nono lugar, Iguana Ártica Supremo Por ter sido ressuscitado pelo Doutor Animal, o Vilgax do futuro lá tem uma forma mais nova e mais forte né, com aprimoramentos que incluem armas genéticas de implantes e biorreforços. Tendo conhecimento de todos os alienígenas do Ben 10.000 e dos seus movimentos que foram baixados né, no seu DNA durante a sua ressurreição, isso torna a previsão dos próximos movimentos do Ben praticamente instintiva. E mesmo assim, o iguanártica é convencional ele pode congelá-lo com eficácia e o bicho não conseguiu escapar, mostrando a durabilidade e poder disso. Já em Omniverse, é visto ele fazendo altas manobras de snowboard e congelando lava em segundos. Agora o Iguanaka Supremo, ele aprimora seu poder de gelo, tanto que ele ganha canhões semelhantes ao Blastoise com isso. E o Iguanaka Supremo, ele é capaz de disparar um raio congelante de longo alcance que isola alvos no gelo quando entra em contato. Ele pode atirar colunas de gelo com seus canhões e se propelir pelo solo com sua força. O cara que troca expansão por distorção, sacou? Ele não cresce mais e aí meio que ele distorce os ossos dele. Bem, o Enormossauro Supremo é exponencialmente mais forte do que o Enormossauro, mesmo quando crescido. Já que o Enormossauro Supremo é forte o suficiente para levantar um Tokusara em tempo recorde e fazer uma cratera gigante no solo com um soco. Uma ruptura imensa no solo que destabilizou diversos vagas por um breve momento. É normal, Supremo pode transformar suas mãos em armas biogatling que disparam mísseis que, na verdade, são descritos como fragmentos de ossos cineticamente instáveis que causam grandes danos e podem até mesmo danificar ou nocautear um Petrosap. Cara, um Petrosapin é resistente, a gente sabe disso. E essa explosão dos mísseis foi suficiente para danificá-lo, realmente bem poderoso. O Normossauro Supremo também pode sobreviver no vácuo do espaço por um curto período de tempo e pode criar ondas de choque batendo palmas. Uma coisa interessante é que o Normossauro Supremo do Albido, graças à cibernética, diferente do Normossauro Supremo, de segurança alienígena que os mísseis são fragmentos de ossos, o de Omniverse os mísseis foram alterados para se parecerem melhor com mísseis tradicionais. Em sétimo lugar, Macaco Aranha Supremo. Bom, se tiver Supremos que o bem tem e o Albito também, mas sabemos que eles têm pequenas diferenças. Ainda assim, vamos colocar as duas versões da mesma posição e falar um pouco de ambos. Então vamos lá, Macacarã Supremo. A sua teia é muito poderosa e aparenta ser ilimitada, tendo em base a facilidade com que ele fez um amontoado de teias no episódio A Mãe de Todos os Riddles. Ele divide a sua mandíbula em duas metades. O Macacarã Supremo ele pode atirar teias de sua boca muito mais do que o Macacarã pode disparar da sua cauda. E as suas t são forças o suficiente para impedir um Vaxasauriano, como mostrado no episódio do Dobronado, e o Bivalva de escaparem. Tem noção o quanto eles são fortes e resistentes? Já em Omniverse, ele foi mostrado que o Macacaran Supremo do Albido, a sua t também pode cancelar as habilidades elétricas de um Gylianopithecus, que é a espécie do Shock Squad. Ou seja, ela serve de isolante também. Aí a grande diferença entre Supremacia e Omniverse é obviamente que a versão do Ben tem patas extras de aranha. E do albito tem braços extras, ambos demonstraram feitos incríveis, mesmo sendo gordão e tudo mais, e a gente pensa que ele é lento por causa disso, mas muito pelo contrário, né? Que imaginaria que um bichão desse é incrivelmente ágil, né? Conseguindo facilmente desviar dos ataques de água do bivalvo, né? E as pernas de aranha do Macacaranha Supremo se puxar coisas e quebrá-las Quase como se estivesse usando as mãos E também poder dobrar as pernas de aranha né, Os seus quadris e atacar com as pontas Das pernas de aranha, pois era muito afiado O suficiente para perfurar uma parede de concreto E o do Alb nem se fala, né? A força de um ele a Faz sentido, né? Porque, porque o Macacaranha normal Ele é magrinho do jeito que ele era E ele já levantava um poste e disparou o Kevin Supremo pra longe Imagina o nosso fame gerado gorila aracnídeo ao longo desses milhões de anos teóricos, num pior cenário possível. Desenvolveu com certeza uma força colossal. Em sexto lugar, fogo, fato supremo. Toco logo fogo, queimando de imediato. Planta, lança, chamas, vai levar do fogo fato. Pironita ou floralda, né? eu sou muito melhor. Controlando as mãos com fogo, queimando tudo que exista. Apenas brabo, soladão, super, ultra, mega, blaster, power, hiper, funk, Advanced Sudowoodo. <risos> o Fogo Fato Supremo ele é um ser muito mais rápido do que parece, né? Ele se esguirou por trás do íon tão rápido que ele foi incapaz de notá-lo. Mano, tu tá ligado que ele é um cara temporal, ele não foi capaz de sentir a presença do humano ali. tá ligado? A velocidade foi exorbitante. O Fogo Fato Supremo ele pode acender na palma né, em seus braços para gerar as tão poderosas chamas de cor azul. E essas chamas elas são cerca de três vezes mais quentes que a do Fogo Fato convencional. Pode derreter através de uma parede de tijolos e também explodir os projéteis de fragmentos de um Petrosappen. O fogo Fato Supremo ele é tão B10 de um jeito que as suas sementes elas nasceram na mão dos sapo celestial. Mas e aí? Ele tem ou não tem regeneração? Pela lógica de aparência, ele não tem e nem seria possível ele ter uma regeneração mole, vamos dizer assim, na falta de palavra melhor, né? Tipo, agora ele é resistente e petrificado, mas de acordo com o Matt Wayne, a seleção natural favorecia essa habilidade regenerativa no pior cenário possível. Logo, é de se imaginar que o Foco Supremo ainda pode ter essa habilidade, mas ele pode ser regenerado de um jeito mais duro, por falta de palavra melhor novamente. Tipo, a enorme resistência faria ele se regenerar de maneira bem mais rápida e tal. Mas no caso, ele teria que regenerar um braço por completo, por exemplo. Aí não daria certo. Todavia. <música> Fogo Fato Supremo é muitíssimo resistente E denso também, tanto que não é mais Mole como antes, né? Podemos dizer Ele é fora de série, poucos conseguem surpreender Um ser temporal, em velocidade E soltar sementes que crescem na mão de um Sapien Celestial, e aí o Ben de 10 anos Entendeu que ele não é só uma cópia do Cipó Selvagem, em si muitíssimo melhor Uma planta? É só uma cópia do Cipó Selvagem? Você Se lembra do Cipó Selvagem? Fazendo isso? <risos> Só se garante com seu exército, vulcanos. Mas agora somos só eu, você e um fogo tão frio que queima. Essas chamas são na verdade feixes de plasma que consomem o calor de tudo que tocam e usam essa energia para queimar. Ou seja, ele consome o calor daquilo que toca e vai usar esse calor consumido para queimar o alvo. É assim que o Friagem Supremo funciona. A respiração e os feixes do Friagem Supremo são mais fortes e mais frios capazes de transformar instantaneamente o ar ao redor dele e de seus inimigos em gelo sólido. Na verdade sua respiração de gelo é comparável a ventos de nevaz que se espalha mais longe do que a respiração de sua contraparte normal. Ao inalar profundamente, ele pode baixar a temperatura do ar que inspira, porque suga o calor dos objetos, congelando tudo que esteja em seu caminho. Como friagem convencional, ele também pode sobreviver em uma variedade de ambientes, incluindo o vácuo do espaço, calor extremo, frio intenso e oceanos profundos. Ele é nessa posição por conta do fogo tão frio que queima, ser uma habilidade extremamente poderosa. Usar a energia e o calor do alvo contra ele mesmo é muito forte. Freja Supremo também pode ficar intangível, e por mais que tenha sido pouco mostrado, ele pode sim se cobrir com sua capa, o que ele fez na sua primeira aparição, quando ele disse a famosa frase do fogo tão frio que queima. o um nome de quem fez o Super Omni que conseguiu fazer tudo aquilo que ele quis. Muitos poderiam argumentar que o Albido Supremo poderia estar no top 1, já que ele possui a capacidade de se transformar nos outros Supremos. Porém, isso não é uma capacidade dele, sendo um cristal polimórfico. A gente está aqui para falar, na verdade, da forma de Galvaniano Evoluído. Bem, o Albido Supremo está nessa posição por causa do seu incrível intelecto podendo prever cenários e planejar cada um. Ele não está acima do Zemuth em inteligência geral, afinal ele ainda é do mal. E o Azimuth é inteligente demais para ser do mal. Mais mesmo assim, ele já demonstrou um feito que nem Azimuth pôde fazer, que é superar a personalidade do Ratch. Quando Azimuth se transformou, ele ainda manteve a personalidade agressiva do Ratchet, embora se referia a si mesmo como Azimuth ainda assim. Deixa eu te dizer só uma coisinha, Vilgax, conquistador de 10 mundos, Azimuth vai derrotar você, definitivamente, você não é páreo para a grandeza de Azimuth! Ah! Já o albido, o cara consegue controlar o Ratchet Supremo tranquilamente, e isso sim é por conta do grande intelecto que o mesmo possui. Mesmo assim, Azimuth ainda é mais inteligente por ter conhecimento do cosmos e coisas benéficas. Tanto que o Albido ficou paz quando estava em posse do cérebro do Azimuth, sentindo emoções fortes. Ele agora também possui poderes telecinéticos, tanto que ele levantou o bem e os outros apenas com a força do pensamento. Com isso ele também pode fazer campos de força e liberar pulso de energia de sua mente. Para locomoção mais eficaz, Albido Supremo tem um hovercraft com equipamento. E então vamos falar... Vamos de um dos feitos mais impressionantes do Albido Supremo, ele é capaz de disparar um poderoso feixe de energia do seu terceiro olho, e esses feixes se provaram tão poderosos que conseguiram derrotar de maneira rápida uma sequência de aliens que o Ben usou, sendo esses Mega Olhos Glutão Puro e Gosma, derrotando-os com apenas um tiro. Mas vamos então entender mais coisas Começando pelo glutão Cara, você sabe o quanto o glutão amadurece em poder a partir de Omniverse? No clássico, o glutão inchava ao comer as coisas grandes demais Em em Omniverse, vimos que bem controla muitíssimo melhor o glutão Pois ele não infla. Ele não inflou mesmo quando comeu vários chigres seguidos e um Siri 12. Tá que ele cuspiu logo depois, mas isso assim, não inflou. Outra coisa importante de citar é que o próprio Derek disse que o Glutão pode comer quase qualquer material até mesmo a Ascalon, uma arma lendária criada por Azimuth séculos atrás, antes da criação do Omnitrix. Glutão poderia comer até mesmo o Celestial Sapiens como confirmado, mas isso só seria possível caso o Celestial Sapiens não fizessem nada para impedir isso de acontecer e pode comer a subenergia que é dita ser 20 vezes mais poderosa que o sol o glutão turvo já comeu o alfa nanite que pesava toneladas de acordo com o rex e foi tranquilo vale lembrar que os feitos dos dois glutões valem para as duas subespécies já que eles têm os mesmos poderes e depois de tudo isso, mesmo assim, Feixe Energético da Albido Supremo conseguiu destabilizar um ser que pode literalmente comer quase tudo. E esse Feixe entra e no quase já que o Glutão não pode comer. E ele ainda foi derrotado instantaneamente e se inflou. Provando o grande poder que o Feixe tem. Implicitamente ele é mais poderoso que todos esses exemplos dados, já que o Feixe tem propriedades que nem o Glutão conseguiu comer. O caso do Mega Olhos é ainda mais interessante. Pois mesmo depois da destransformação aparece o B fazendo gestos de dor isso é intrigante, já que em Omniverse, muitas cenas de luta, o Ben leva uma pancada e o alien é transformado instantaneamente, e o Ben não sofre dano nenhum e já vai virar outro alien logo em seguida. Isso é meio que o um método de segurança do Omnitrix definitivo, para impedir que o usuário fique mudando de forma várias vezes durante a transformação, pois faz mal à saúde do relógio. E bem, mesmo assim, o Ben sentiu a dor, e é realmente difícil isso acontecer em Omniverse. O único outro caso que o Ben sentiu dor depois de transformar foi em loucura, o animal, onde ele sentiu um baque quando o animal usou a fraqueza do Ultra-T contra ele, e então ele se transformou e sentiu o dano ainda assim. Tem que ser um golpe muito poderoso, uma grande fraqueza, senão ele provavelmente não sentiria nada quando se transformasse. E o gobe não preciso nem comentar muito, um alien maleável cujo pode facilmente defender de feixes já que feixes comumente o atravessa. foi derrotado de forma instantânea por um deles, mostrando o tamanho do poder do ouvido supremo. Chegamos no top 3 e é aqui que a treta começa, por anos há uma enorme discussão na Comunidade de B10 entre quem fica com o posto de Supremo mais forte e qual é esse top 3. E já adianto pra vocês, sem discussões, por favor. Há de se entender que bem 10 é uma franquia incrível e sempre vamos ter novas surpresas com essa franquia. Seja com infos que não tínhamos antes, seja com curiosidades, seja com o que for, bem 10 é incrível. Depois de uma árdua análise, chegamos nessa conclusão de top 3 e iremos explicar certinho pra vocês. Pra ninguém dizer que foi injusto, vale lembrar que eu, creio que o Vini também, já falamos há muito tempo atrás outras opiniões a respeito disso, né? E será explicado também para não ter nenhum desentendimento, beleza? Mas vamos lá, os supremos mais poderosos. Em terceiro lugar, Eco Eco Supremo. É, o supremo mais forte em terceiro, icônico e irônico ao mesmo tempo. Ah é, já falando tantas vezes a explicação desse aqui no canal, né? Mas obviamente, para os desavisados e por motivos de informação, vale a pena ver de novo. O Eco Eco Supremo do Bento tem um bug... Provindo do Super Omnitrix que não dava capacidade de clonagem corporal, como confirmado pelo Derek de White. E só as dos discos, né? Vale lembrar que esse bug é considerado. É né? diferente de alguns outros que não. Veja só, o Gigante tem super velocidade. O Derek dizia que isso é um bug, mas o Matt Wayne disse, Provando não saber, não crer nessa, nessas paradas de bug. É, e aí a Fandom, ela parou de acreditar nisso, todavia, no caso do Eco Eco Supremo é diferente, por quê? Porque tipo assim, galera, na lógica do gigante, o bug faz ele ter um poder que ele não teria. E na lógica do Eco Eco Supremo, o bug faz ele não ter um poder que ele tem, tá ligado? São situações diferentes, e é por isso que o An do Matt Wayne só descanoniza bugs que tiram poderes dos aliens que eles apresentaram. Então o gigante sim tem super velocidade... Agora, no caso do EcoEco -Eco Supremo, ele só apresentou a clonagem corporal nas HQs. Então a gente considera que sim, o Eco-Eco Supremo pode sim se clonar corporalmente falando. E só não fez isso graças a esse bug. Tudo isso é mais fortificado quando chegamos ao Eco Eco Supremo do Albido, né? onde vimos que ele tem discos na cabeça. Aí implicitamente isso busca em comparação ao do bem, pois discos de cabeça tem horas a mais, então você, como divisão, é bem maior. Isso de ter discos de cabeça é coerente com o que o Derek diz, né? que, ele, que ele poderia se clonar corporalmente, né? mas teria que usar os discos para fazer isso. Ou seja, como se ele tivesse nesse processo, tá ligado? No geral, e deixando de forma clara aqui, o Eco Eco Supremo ele pode clonar seus discos e pode clonar assim mesmo usando os discos. O Eco Eco Supremo pode liberar gritos sônicos e ondas ultrassônicas dos discos em seu corpo. Essas ondas sonoras são poderosas o suficiente para lançar o Kevin Supremo através de vários pés ao mesmo tempo danificar um petrosapen e paralisar um opticoide. Ele pode criar campos de força de ondas sônicas que são fortes o suficiente para conter uma explosão de uma granada de fusão nuclear e explodiria a base inteira dos encanadores. Ele também pode usar as suas ondas sônicas para empurrar objetos em forma de repulsão sônica. Ele pode voar em altas velocidades também. E mais um dos seus feitos mais impressionantes provém do fato dele sobreviver no vácuo do espaço e ser capaz de usar os seus poderes sonocinéticos lá. E como sabemos, o som não se propaga no espaço. Mas o dele se propaga, cara. Isso é incrível, né? Ele pode produzir ondas de rádio ou estocar o ar por lá, tá ligado? Ele possui força aprimorada o suficiente pra... Ajudar o Kevin brevemente a abrir uma porta lá no tempo de Mickey Dill. E o Eco Eco Supremo é extremamente resistente a baixas temperaturas com a também de Mickey Dill. Lá no episódio Mapa do Infinito. E ele também é durável o suficiente para resistir a ser jogado pelas paredes da casa do bem. Agora vamos falar dos discos sônicos. Bem, o Eco Eco Supremo manipula o poder do som. Mas ele também pode enviar os discos em seu corpo para projetar explosões sônicas. Para nocautear alguém ou destruir projetos. Ou até mesmo um tanque militar com relativa facilidade. Ele pode multiplicar os discos sônicos assim, eles podem se separar no seu corpo, criando quantos forem necessários. E é claro, o feito mais impressionante de todos, que marca a imponência que o Equest Supremo possui, é claro que eu tô falando do movimento extremamente mortal, que ele chama de. Sim! Discos, eles cercam o inimigo e disparam explosões sônicas completas. Esse movimento é poderoso o suficiente para subjugar o Kevin Supremo, que conseguiu vencer quase todas as batalhas anteriores em que ele se envolveu. O mais intrigante e cabuloso disso tudo, como nosso querido Thomas Shelby Sonoro disse, mais um se o Ben tivesse colocado mais um skin na, na cúpula lá de discos, o Kevin Supremo morreria. E o mais cabuloso ainda é pensar que ele poderia usar muitos mais discos, quem sabe uma cúpula tão cheia de discos que aparentaria estar tá fechada. Rapaz, a extensão do fim pode ser bem mais do que foi mostrado na série. E o que foi mostrado na série já é impressionante e extraordinário. Vamos combinar, né, galera? Foi literalmente um golpe com planejamento de morte. Ele ia matar o Kevin. E vale lembrar ainda que o, que o Albido, ele usou o Finsônico no Mega Horror Sim, ele usou. Depois o Ben se transformou, ele resistiu porque obviamente o fim de sono que o álbito usou era fraco né por causa que o Albido não manja tanto que usar o eco o eco Suprema, ele não aí ele não usou muito tá ligado o papo do albido é o normal o Supremo a gente sabe disso, na maioria das vezes ele vira Esse bicho logo, e algo muito da hora é o fato Dos discos poderem continuar voando E atacando mesmo depois, ele se transformar De volta ao normal, isso não é um bug, viu galera, como Dito antes, vale a pena de novo refrescar a memória né? Porque o Eco-Supremo, ele pode usar Os discos pra se multiplicar Em segundo lugar, Gigante Supremo Pra quem não sabe, no vídeo dos Fanales mais poderosos da Amino E vale a pena ver, esse vídeo tá muito legal O Joker Supremo, que é um fanalien, né? que é um personagem Do canal também, ele alegou que no deixou Sondiários gigante supremo versus o eco eco supremo tá errado, é o que eu falei. As opiniões mudam, né, galera? Mas só teve a opinião mudada por conta de novos fatos que vieram à tona e que na época não existia essas informações. Que contra fácil não há argumentos. Então, galera, eu não vou spoiler aqui, não vou dar spoiler. Não é dito que tá errado, é, mas não é dito o que tá errado. Muitos podem pensar que pode ser o resultado. Será? Pensa só, nas antigas outros remakes de destruição de Ares onde o resultado final não mudava, né? Não seria o mesmo caso desse aqui? Será? Bem, em breve vamos fazer um remake desse vídeo com novas informações, beleza? Agora, o que eu posso dizer até então é que sim, o Gigante Supremo é o segundo Alien Supremo mais poderoso de Ben 10 em poder. Agora, luta é outros 500, né? Ainda tem que analisar e fazer um destruição de Ares remake desse versus o do Eco Eco Supremo e um deles versus o Grava Ataque Supremo, né? Não percam por esperar. Doa quem doer, mas o Gigante Supremo him tá no top 2. Bom, informação comum aqui no canal, e já até foi explicado na parte do Equal Supremo, esse negócio do bug, né? Para tirar poder dos olhos que apresentaram determinado poder. Se não é, gente, não, né, galera? Por caso que o Matthew Endiskanen isso. Ou seja, o gigante possui, sim, velocidades relativísticas. Digo isso porque o gigante normal demonstrou, pelo menos, uns 24 vezes mais rápido que a luz contra o monstro de lixo lá no episódio Redemoinho Supremo. E ele pode ser muitíssimas vezes mais rápido do que isso, No né? vídeo que eu explicar a velocidade do gigante, eu falo que sim. Podemos considerar os feitos dos jogos, né? e nos jogos o gigante é milhões de vezes mais rápido que a luz, eu falo no vídeo lá que seria mais estratégico considerar apenas o feito da série nesse caso analisando melhor a situação, é bom considerar os dois sim veja só, nos jogos ele usou um poder para alcançar essa velocidade Logo, é uma extensão absurda, e sim, ele pode fazer o Gigante do Mal, que é o Albedo que criou Tempestades cósmicas e foi por isso que ele, que ele percorreu toda a distância da Via Láctea em alguns dias. Ou seja, graças a esse poder de criar as tempestades, e que sim, o Gigante pode fazer, tanto que ele usava esse poder como combo na luta final, e obviamente podemos considerar os combos e feitos dos jogos, porque dimensões alternativas são contadas, do mesmo jeito que... Podemos considerar fez do Trovoada para o Frankenstrike e do Frankenstrike para o Trovoada, como é outra dimensão com leis físicas iguais, ainda podemos contar. Logo, o gigante é 24 vezes mais rápido que a luz no seco. Mas se o Ben manjasse como o um albido de usar o gigante, ele poderia criar tempestades cósmicas e alcançar tal velocidade. Agora pensa só, esses fez aí do gigante normal, né? Agora imagina um monstrão em milhões de anos teóricos no pior cenário possível, rapaz. Mas o Gigante Supremo ganhou a habilidade de voar, mesmo com o enorme tamanho dele. Além disso, ele não notavelmente tá, mais rápido, né? Porque a sua agilidade e de destreza é bem mais fluida, né? Como dá para ver, quando ele gira em alta velocidade, o Gigante Supremo ele pode moldar o seu poder cósmico, né? Como mostrar que ele fazendo um shuriken, se o normal já solta raios e cria, e cria tempestades, e imagina o que ele não pode fazer. Obviamente, os seus poderes foram aumentados exponencialmente, com ele estando mais forte, né? Ele, ele puxando de água até o solo, demonstrando a aderência... Uma força extraordinária, é mais rápido e com mais destreza e agilidade. Mas o mais impressionante é o fato recém-descoberto. Quem lembra do elemento X? O Duncan ele confirma que o elemento X tem o potencial de destruir um sistema solar inteiro. E também confirma que o Gigante Supremo é um dos que aguentaria com certeza. Exato, o Gigante Supremo ele consegue resistir facilmente à explosão de todo um sistema solar. Ele ficaria lá de boaça, de boa. Se formos analisar ataques como culinária de fusão, do tamanho do sol que o atômico faz, e que é sim poderoso o suficiente para destruir um sistema solar, também não faria cóscas no Gigante Supremo. E vale lembrar que o normal é poderoso o suficiente para destruir um pequeno planeta. Se o Supremo é poderoso o suficiente para não ser destruído por explosões que destruiriam vários planetas. Imagina então o tanto de planeta que esse grau gigante evoluído poderia facilmente destruir. comigo, saiba que não pode me chamar de Supremo mais forte. Pode... E é, meus amigos, Grava Ataque Supremo em primeiro. E por que ele está acima do Eco Eco Supremo e Gigante Supremo? Simples extensão de poderes. Há uma galera aí que crê em algo muito errôneo envolvendo os supremos. Por exemplo, a gente que fala que o Gravataque Supremo não melhoraria sua habilidade de criar quasares porque não tem confirmação para isso. Mas a verdade tem sim, porque meio que foi confirmado e é oficial, já que o Duncan disse que o Gravataque pode sim criar quasares. Para explicar isso é só entender a lógica dos supremos. Eles respeitam a evolução. Todavia, estão no cenário de batalha, onde é o pior cenário e obviamente um alien cujo poder total é criar um quasar, o pior cenário tem que ter coisas que superam isso e que possuam ameaças e coisas semelhantes ou piores, Senão, como ele evoluiria para ficar mais poderoso em batalha? Obviamente ele teria que extrapolar seu potencial máximo. Então sim, é um fato que Gravataque Supremo aumenta muito suas habilidades gravitacionais, tanto que ele possui planetoides rodeando em torno dele e cada um deles tem gravitocinese também. E a ponto de curiosidade, os três planeadores menores do Gravo Ataque Supremo são seres cientes e podem desenvolver personalidades únicas ao longo do tempo, como confirmado pelo Derek. Dado que o Gravo Ataque Supremo aumenta exponencialmente seus poderes e agora ele fica em órbita de maneira constante e isso pode até ajudar ele a ser o disco de acreção que cerca o Quasar. Sei que eu já expliquei detalhadamente no vídeo Top Áreas Poderosas o que é exatamente o Quasar, mas vou explicar de novo, dessa vez de uma forma mais simples para compreensão. Quasares são nada menos que os mais distantes, mais brilhantes e mais misteriosos rastros do universo. No final da década de 50, os primeiros radiotelescópios detectaram pontos parecidos com estrelas que emitiam fontes sinais de rádio, daí o nome Quasar, uma abreviação de fonte de rádio quase estelar em inglês. Eles são buracos negros gigantes presentes no centro de galáxias. À medida que elas são absorvidas, emitem luz intensa. Todos os quasares estão a bilhões de anos-luz da Terra, mas essa iluminação fortíssima possibilita que sejam vistos por nós. Acredita-se que os buracos negros mais próximos já tenham sido quasares e estariam escuros porque o material que os envolvia e alimentava se escasseou, como diz o astrônomo Roberto Dias da Costa da Universidade de São Paulo, USP. Os Quasares são formados por um buraco negro supermassivo, com massa variando de milhões até bilhões de massas solares, cercado por um disco de acreção. Dá-se o nome de disco de acreção, à estrutura formada por materiais difusos em movimento orbital, que no caso seria o Gravataque Supremo, ao redor de um corpo central, que no caso seria o Quasar. Ele libera uma quantidade monstruosa de energia na forma de ondas eletromagnéticas, como ondas de rádio e luz visível. Na verdade, os Quasares são os maiores emissores de energia do universo. Um único quasar pode atingir luminosidades milhares de vezes maior do que uma galáxia como a Via Láctea. É por isso que Quasares são como semigaláxias e o Gravataque pode fazer isso, e o Gravataque Supremo poderia fazer isso de maneira ainda melhor. Basicamente, com o tamanho e o poder, o Gravataque Supremo pode causar grandes problemas para a galáxia reciclando matéria ou criando regiões sem formação estelar. Com total certeza ele é o dono do primeiríssimo lugar. Enquanto o Gigante Supremo e o Eco Supremo poderiam destruir planetas, Grave Ataque Supremo está em um nível onde o seu poder pode prejudicar uma galáxia inteira, afinal pela lógica agora ele tem o domínio disso tudo, vale lembrar que o Gigante Supremo com as tempestades cósmicas tem velocidade suficiente para atravessar a galáxia de maneira mais rápida. Que é a forma convencional dele, ou seja, ele poderia causar um grande estrago na galáxia facilmente se ele quisesse, todavia, em extensão, o Gravataque faz isso de maneira melhor. E embora isso também não seja uma comparação direta, vale lembrar que a gravidade supera a velocidade da luz, e sem sombra de dúvidas, Iron Master estava certo, o Gravataque Supremo, o Supremo mais forte. E o desafio aqui a galera do Grupo: vocês fizeram o rap do Eco Eco e a Cueco Supremo, agora para respeitar o top, tem que ter o rap do Gigante Gigante Supremo e do Gravataque ataque supremo também, hein? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quais próximos tops eu posso fazer aqui no canal. Comenta aí qual a sua opinião sobre esse top, se você concorda ou não. Não tem problema, não, galera. Se você não concordar, não tem problema. Pode deixar sua opinião. Todo mundo tá livre para comentar o que quiser. E também agradecer aqui a participação do Vini, foi muito top, mais um vídeo, né, poder fazer mais um vídeo com a participação dele. então chegamos aqui ao fim da nossa lista, tá bom? Deixa aí nos comentários qual que foi a opinião de você, né, o que, que você acha aí sobre esse Top 10, beleza? E também não esquece de deixar o like aí no vídeo, hein, tô de olho. E é claro, caso você ainda não tenha passado no meu canal e não conheça, vai estar aí na descrição o verso pra você ir lá. Tem bastante vídeo de minérios muita coisa interessante pra dar uma olhada. Então, mais uma vez, queria agradecer aqui ao Daniel por ter me chamado para participar de mais um vídeo aqui, agradeço demais e muito obrigado a todos! É isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!